Tem varanda bem, bem. Eu já. Ih, aí tem escuro, tão Olha o meio aí pra mim B, B, B ah, mais, um. mais um Boa Tommy. Tá, tá aqui no escuro Tá aqui no escuro Não, ah, não tá não Sei lá Oxi, Vai plantar foi, na... Foi? Nossa, certeza Plantou Vou tá o A aí Vou tá o aí também Puts, Pode mesmo, né? Vou na base ah, tá aqui Meio, meio Aí, Seth Ah, é teu, é teu. Ai Poxa, um tapinha só, hein, velho. Daquele jeitinho que nós gostamos. Ah, é? Minha essência é Varanda, tem meio. Acho que entrou é. escuro baixo. Tem ba barulho aqui, casinha do fundo, rapaziada. Tá, tá, tô, tô, tô... Tem dois aqui. Vamos precisar abrir mais. Okay, beita pra mim, uh. É, vai. Tá varanda mesmo. Mais um meio, varanda. Varanda, varanda, varanda. Vou smocar de novo eles, nota, nota, nota. Ai, meu Deus. Voltou um meio. Dois, dois, dois, um agora. Passando. Ó. Oh, você tá bom. nervoso, hein? Ai, fodeu, vou dar as cordas Nossa, meu sol tá muito baixo. Agora que eu ouvi. É... Ah, Deu na boca? No meio. Passando varanda, mais um. Tá. Não, voltou. Nossa. Várias varandas, várias varandas. Não tem mais nada aqui. Eu tô na aqui. Mano. Tá bom. É, quatro varandas. Eu acho que os caras estão tão avançado varanda já, mano. Esse é quatro que ficou lá eu. atrás. Um então, lá no... Peguei B, peguei B. Meio vindo agora, vou comer escuro baixo, né? Esse escuro baixo meio. Tem um meio, boa. Tudo aí, eu acho. nada não, meio. Não é meio. Ah, tem um meio. <risos> <risos> Outro meio. É. Dois meio. É. Ah.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 A trocação do CT com o TR ficou a bosta, pior que ficou mesmo. Ainda rola, né, com o Tem um meio. Ai, perdi ele. parece. Tem um meio, vai entrar a Dois meio. Meu Deus, me contaram. Help meio. Vou lá, meio vou com lá. você, relaxa. Ah, já? Nossa, meu Deus do céu. Como é que eu vou subir aqui nessa porra? Tá ali, tá ali, tá ali. Voltou. Nossa, três varandas. Dois daí. Nossa, é tudo varanda, fudeu. Passou A já. Passaram pro vou bangar bangai. Estão dominando o A já. Dois é no Peguei um Nilba. Boa. Não, Tem, não. Aqui. Base, base, base. Jesus, que... boa. Tá Nossa, que... boa. Os caras estão forçados, digo. Uh. Acho que é scout isso. Sei lá que porra que era isso. Acho que era Alp, mano. Do canos, boa, Aí, boa, boa. Mano, tá impossível. Eles estão tentando bem bem. pegar a W ali. tá Escuro baixo, escuro baixo. Se ele entrar B, eu pego. Tô tá cravado alto. aqui. Hum. Vou, vou lá, vamos É Pelo Onde? tempo ele... Ai! Onde? Eu sabia que ele ia fazer Onde? alguma Onde? coisa. Onde? Quando o cara falou que tava escuro alto, eu falei... Ah, de boa. Onde? Vai, vai. Vou bangar lá, vou bangar. Banguei no bônus. Rampa, rampa, Boa, boa. Nossa, os caras vão entrar meio com o Entrou meio, entrou meio. Vai ser B. Nossa, velho. Caraca! fizer <risos> eu confio. Ah, vamos, mano, vamos, vamos. fazer um round lá pro varanda agora. Oh Ai, não. Vou bangar uma meia lá. É nosso, é nosso, Três aqui, vai. Tudo fundo. Tem uh. uma ali, tem uma ali. Tudo fundo, três fundo. É, Passou tem rampa já. Na esquina. No! Uh! No! Fundo. É isso! É. Que é isso? Que eco é esse? Tem meio. É, diga eu tô achando, hein? Uh. Ah, não. Live rolando, CF Chabuti. Costa. Pô, eu tenho que voltar a usar Instagram, mano. Eu não sei usar Instagram, velho. Ai! Os outros postam stories uma vez na vida, eu tô na morte Nossa, é real, mano. Eu não uso Instagram, velho. Vários meios, vários meios Vou ser meio. molado. Passou varanda, acho. Vai ser meio pra lá. meio pra lá, certeza. Passando varanda, passando varanda. Bastante. É, passou já. Então. Ah não, mano, errei o tiro. Putz, grilo, velho. Passou varanda três. Poxa. Tem Alp varanda. Ah, mano. Uh. Matou. Mais dois lá no, na frente da varanda já. Boa. Que isso? Brilha. Faz a sua. Deve estar ah, no não, bomb mano. já. Okay. O é nosso. Boa. Ah, tudo tudo nosso já, hein? Nossa, cadê? Não tem ninguém? Meio, nossa, acabou um os caras, velho. Nossa, ai, nossa. Ô, louco, os caras estão tudo no meio. Ô, será que os caras acharam que não iam começar também? Ai, ah, cagou, velho. Botei pro fundo, botei pro fundo. Tem uma base, mais um base. Dois bases. Ah! Lembra aquele dia que nós, nós jogamos, Jabota? Você botou o Foo HD e matou 50 bonecos. Você lembra mano. disso? Do nada. A botou o Foo HD e matou 40 bonecos, sei lá quantos. Pior, tava jogando 4x3 aí do nada. Eu já Você não tá vi. jogando 16x9? Tô, tô. Ah, eu jogo 4x3, mano. Eu queria aprender a jogar 16x9, cara. É da hora, é da hora. Fica bonito, né, mano? Você gosta dos fundos, gosta dos pontos. Tá aqui no Smoke, tá aqui no Smoke. Boa. Ah, viado, tem um meio. Minha galhar, meio aí. Acertei, acertei de galinha. Smoke, uh, Pronto, pronto, pronto. Tá sem M4, agora eu tô sem luz. Uh, Ixi, Alp já? Caralho. Uh, nossa, mais um. O negócio é aí B, mano. Esse A aí tá miado, velho. Ah, tem dois meio e um em cada bomba. Uh, nossa, esse Alp. Ah, esse Alper matou o time inteiro, velho. Eu tô velho. Hum, tá bom. Tem em cima do bunker em cima do bunker. É bunker não, o altar né? Colado na porta, na direita. digo pode digo compra até dois, viu? Ó, toma duas aqui, ó. Entrar nessa beia aqui e plantar. Bora, ele tá ficando no altar. Altar, né? Altar ou buraco, mano, é esses dois que A varanda não avançou. A varanda tá... tá Eu, levou o cara. Lá, mano, tem uma bunk, velho. Você é tentar... Tá morto na esquerda, morto, morto, morto. Sumiu, pelo da B Hum, tem um cara no CT, mano. Ah, ah ele ah, sumiu. Ah, ah, posso assumir, posso sumir. Nossa senhora. Uh! Ai, ah, agora dá pra ir armar. Ai, Apaguei, mas... Nossa, não morre. Boa, boa, boa linda. Bunker. Bunker, bunker. 2x2. O, o da B e o do meio, provável. E um auker. Três fundos estranho, né? Nossa, então... Olha aí! Tá mais smoke na tá mais smoke. Vou tirar a cara agora. Cuidado o pé. Vai ter uma varanda. É, é o Alper, é o Alper, foi guardar. É, né? É. é Se Alper, toda hora no meio, tá enchendo o saco. Acho que o bagulho era entrar, fuzilando ele meio. Ah, mano, o cara viu minha bang vindo. capa tá esquerda. Ah, como que não matei ele, mano? Oh! Tá marcando o CT já de alto, cuidado. Toma aí. Ah, Calma aí. Ai, quer outro? Nossa. Meu Deus, não morre. Mais um CT. Ô, ele vai vir da varanda, ele vai vir da varanda. Vou plantar lá pro fundo. Vai fundo. Não, eu vou fundo lá no bunker. Vai pro quem tá nuba. Vai pro quem tá nilba. Ele tá varanda, ele tá varanda. Ele pode ter fundo. É, sim, também. Eu tô ouvindo na tela do amarelo, se ele fazer barulho, eu aviso. Tá, tá, tá com o amarelo, você tá o amarelo, tá o amarelo. Boa! Nossa, esse cara que pegou nas costas ali, não sei como bater ele. ele. esse <risos> pauzinho pra B aqui, tá? Tá fino aí, hein? Uh, tá bom tá, mesmo. Né? Vou dropar uma tapa pra você, já bota. Oh, valeu. O último fica olhando escuro baixo aí. <risos> Ixi, esmocou. Nossa, esses dias aí eu fiquei chateado. Boa. Ele foi, ele foi, ele foi igual o louco. Tá sem medo, hein? Tu, valoriza bom, valoriza, bom, valoriza. Nós. Cara é bom Ai, eu tô muito bem banga uma fora banga uma fora banga uma fora banga é isso eles vão guardar vai ter Seth? deixa os caras aqui no meio escuro baixo escuro baixo Vai subir escuro alto. Ah, aqui. Peguei. Deixa ver se eu pego esse Alper aqui no meio. Tô Confio. Tá no CT, Alper. Alper CT. Ah, meu Deus do céu. Ah, Os caras já estavam todo lascado, mano. Eu confio. <risos> vou fazer esse 15 aí, mano. Esse alper no meio, mano, ele tá chato, velho. Pegar fundo aqui, que daí ele não consegue fazer nada esse alper meio, mano. O sempre fica um bunker. É verdade. Vou entrar mirado vou... bunker. Vou meter marcha. Sei. não sei. É Nada um bunker. Bombe. Bombe meado. Um rápido senão o AWP vai dar um back. Ai, ah, é, AWP no bombe, no bombe, AWP no bombe. Mano, é um AWP contra quatro. Bora, marcha. CF tá cuidando tem, do bug? Tem, bug? Nossa, tem bug, tem bug. Nossa, Nossa tem um é horrível. Que é no bombe. Ai meu Deus. Dois da caixa no bombe. Bom, tá dentro do bombe. Uh! Batei. CT1. Batei. CT1. Batei. Boa, sério. Não, bicho. Eu tomei de óbvio. C4, C4, C4. C4. Planta. É, tá. Ah, miado, é mano. Tem um CT de ob. CT. Tô ligado, tô ligado. Tá miado também. Faz a minha, porra! <risos> não tem alto lá agora, mano. Nossa, o cara vê doidão então, aqui. Ai, ah, escosta, escosta, escosta. Puxou fundo, é. É, legal, vai vir... Escoça. Vou... Pega a K, NCS. Oh, plantou um pra varanda, consegue? Plantou, plantou a varanda. varanda. Mais um, velho. Tô... Nossa! Nossa! Que é isso? Não... O homem não para! Não nossa! Faca, faca. <risos> ah, que, <risos> que isso. O CF tá on fire demais. Matou muito, velho.